E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui, mano Pra fazer um punch de troféus com vocês Só que dessa vez é diferente, por quê? Porque eu tô o dia todo jogando, é sério O dia todo, eu disse pra mim mesmo Chega, chega de pouco troféu aqui no Clash Isle, Eu vou subir e se tudo der certo Hoje eu iria pegar desafiante 2 E não é que falta apenas Duas, duas batalhas Pra Desafiante 2 Eu sei que muitos estavam esperando isso Muita gente até me criticava, mano Por eu estar sempre com pouco troféu Mas enfim, cara, sem muita enrolação Bora pro jogo, que falta duas batalhas Eu tô até vermelho, porque eu tava jogando ah, Sério, tô me estressando muito Eu perco, volto, perco, volto Mas até agora eu não consegui chegar ainda nos 4.300 troféus Pra pegar aí Desafiante 2 Mas nós vamos conseguir em vídeo, mano Espero que sim Bora então o seguinte aqui, vamos puxar a primeira partida, mano, tô jogando contra o Edi, Edi nível 10, isso já até me deixa um pouco mais faceiro, porque nível 10, né, tá um nível abaixo de mim, então eu já fica um pouco mais tranquilo, vamos ver qual que vai ser a do Edi, cara, vamos ver que o cara vai preparar pra gente nessa partida aqui, tranquilo, ele começou de corredorzão mesmo, o ideal era eu ter o tornado, mas eu não tenho tornado, então paciência, vamos usar o Mega Servo aqui, e mano... Nós tomamos muito dando muito dando lá de começo, mas tranquilo. V vamos aguentar o coração aqui que o lance vai ficar sossegado, entendeu? O lance é não se estressar tanto. A gente vai ser obrigado a gastar o nosso príncipezão aqui, ó. De trás mesmo, pra ver se o cara não vai tacar mais nada. Beleza, tranquilo, tranquilo, tranquilo, mano. <risos> que de que é isso, mano? Não tô entendendo. Apesar do príncipe dele ser... Um, com um nível maior do que o meu Eu acho que a gente vai conseguir parar esse negócio aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Zapzinho aqui, ó Puff, puff Parou, parou, príncipe Boa, mano Conseguimos parar o príncipe aqui Tá até me babando todo Beleza Príncipe das trevas aqui E agora eu vou ter que fazer isso aqui, ó Calma aí, calma aí Beleza Puxa aqui Puxa aqui e eu, eu tive que puxar pro centro pelo seguinte eu, Mano, eu preciso matar essa princesinha Eu preciso matar essa princesinha Não tá nada na frente, por favor Beleza, mata uma princesinha Tranquilo, agora um hit, um hit Mano, mano, a partida tá boa pra gente Apesar de nós termos na desvantagem de torre A gente tá com dois coletores de elixir em campo Isso é muito bom Bora começar a combate, então com golemzão, né E ignora total esse executor Porque assim, ó, não vai dar tanto dano O lance é, é, é aguentar Às vezes o cara deixa o cara levar uma torre O cara dá um pouco mais de dano Mas o cara fazer o combo completo Porque daí o cara não vai ter que parar o combo completo Nossa, mano, torre inferno é Sério, por essa eu não esperava agora. Vou ter que. Calma aí, calma aí, calma aí. Zapzinho aqui. Beleza, beleza. Mata essa torre inferno. Mata essa torre inferno. Tranquilo. Vamos chegar na torre. Vamos chegar na torre. Olha. Olha o Dark Prince. Olha o Dark Prince fazendo a festa dos esqueletinhos. E, mano, agora vai dar muito bom. É sério. Mano, vai perder a torre, mano. Vai perder a torre, mano. Edi, tu te lascou, mano. Cara. Nossa, eu achei ia ficar empolgado demais aqui. Calma aí, né, vamos começar a combar do outro lado mesmo eu, eu sabia que ele ia fazer isso, calma aí, bora, puxar aqui, ó Puxou, puxou, puxou Eu, eu vou ser obrigado a defender, galera, calma aí Bora puxar com tornadão aqui, ó Príncipezão pra tá matando esse coisa Mano, e se for pro outro lado, mano não. Mano do céu, ele tá lascado <risos> Bora dar tá causa aqui Calma aí, beleza, beleza Ai, mano, pena que meu príncipe vai morrer agora Meu príncipe não vai dar conta, não vai dar conta Eita, calma aí, bora tá com o outro príncipe aqui vamos, vamos fazer o seguinte, mano Edi, pode chorar, Edi Pode chorar porque a gente vai levar a segunda coroa, Edi Já era pra tu, mano, pode levar aquela torre lá Não importa A gente vai ganhar essa partida, vai ser agora Será que a gente consegue dar três coroas, mano? Ah, só não deu três coroas Por causa do tempo mas, mano, conseguimos vencer essa aqui do Edi, tá valendo, cara, muito bom o jogo, na verdade, gostei pra caramba desse jogo, foi difícil, mas conseguimos, mano. Beleza, então, estamos com 4.286, mais uma partidinha a gente consegue, vamos lá, vamos ver por que, que a gente vai jogar agora Snake e Team. Nível 11, eu, eu tô dando sorte na parada, eu só tava pegando nível 12, antes de começar a gravar, aí sim, aí eu tô vendo vantagem, mano, aí eu tô vendo vantagem. Bora coletar aqui elixir na parada E vamos ver Eita, eita, só fui eu falar, ó Só fui eu falar O cara vai levar minha torre, será? Eu não, tenho, eu não vou gastar mais nada, mano Eu não vou gastar mais nada Calma aí, calma aí É, o cara vai levar minha torre É, é eu não sei se eu fiz certo Porque, assim O ideal É, o, o coletor de elixir tá vivo Então, então tranquilo Mano, esse cara Olha esse cara, mano Olha esse cara, mano Quer pegar o meu coletor de qualquer jeito e ainda vem pra três coroas, mano Esse cara, esse cara tá de bobeira, mano Tá de sacanagem com a minha cara Beleza, príncipe vai, vai derreter ali o gigante dele Vai dar pouco mas é, é bem pouco Eu acho que a gente vai conseguir bolar Um combo massa agora, calma aí O Bebê Dragon aqui, ó Tranquilo, tranquilo, tranquilo E agora a parada é o seguinte, ó é puxar o maguinho. Calma aí, o maguinho. Vem pra cá, vem pra cá. Ele puxou também. Mas calma aí, vai dar bom agora. Porque mesmo se o Golemita explodir, tem um príncipe batendo na torre dele. E a gente, eu acho que vai levar essa torre, hein? Não é por nada, não. Mas a torre tá derretendo. A torre tá derretendo. Derreteu. Beleza, mano. Tranquilo. Você acalma, João. Olha isso, mano. Se eu quisesse, o meu zapzinho matava esses servinhos dele. Mas, mas eu achei melhor, não. Mano, que cara usado, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza Mano, a gente vai tomar muito, muito dano agora Muito dano mesmo E esse servinho que não para Caramba, o Mega Server dá pra ter focado no, no servinho, mano Bora de gorenzão aqui atrás novamente Ai, cara O cara tem executor nível 7 e mago O cara tem umas cartas bem upadas Mais upadas do que as minhas Mas eu acho que dá Eu, eu acho que dá Bora botar o príncipe das Trevas aqui e vamos puxar tudo agora, mano Aqui, ó Puxar tudo, puxar tudo, puxar tudo, puxar tudo o, o, o Príncipe das Trevas faz a limpa ali Beleza, bora atacar mais um Baby Dragon aqui E se a gente conseguir botar mais um Príncipe na parada Ia ser lindo Ia ser lindo, bota o um príncipe aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Zapzinho aqui, ó. Vai lá, príncipe, bate, príncipe, bate, príncipe, bate, príncipe. Uhul, bateu, tá batendo, tá tirando dano. Eu não acredito que a gente vai pegar. Ai, mano, que susto. Eu jurei que a gente ia levar aquela torre. Calma aí, João. Calma aí, calma aí, calma aí. Bota, bota a mega Servo aqui, ó. Beleza, beleza, calma aí. Calma aí. Eu não vou ficar atacando as coisas lá no centro, porque senão ele pode vir de bárbaro gerente. Mano, mano, o que, que houve? O cara desistiu. O cara deixou eu chegar na desafiante 2! Eu não tô acreditando, mano! <risos> Moleque, 2, 1 um, e. Mano do céu! Conseguimos chegar! Desafiante 2! Eu não tô nem acreditando, mano! Meu recorde de troféus agora ao vivo! Mano! 4.316 troféus desafiante! Nossa, mano do céu! Eu tô muito feliz, é sério. Eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, galera. Vocês não têm noção, tô muito feliz. Ano desafiante 2, eu tentei muito, muito. Eu tô o dia todo jogando, galera. Deixa eu respirar fundo. Meu, a Super foi muito parceira com a gente agora. É sério, eu peguei um nível 10. E um nível 11, tudo bem que esse nível 11 tinha as carnes Bem upadas, tinha Bárbaro G, ele tinha nível máximo Mas o cara não sabia jogar tão bem O cara fez umas jogadas meio bizarras ali E o meu deckzão de goi mano Ninguém para, esse deck... esse deck tá absurdo Eu não sei agora, sofrendo atualização, né O Dark Prince aí vai ser nerfado, mas Se ele continuar bom, eu vou continuar usando esse deck Porque, é sério, mano, foi com esse deck que eu cheguei Na Desafiante 2 e eu tô contente demais, mano Demais, vocês não têm noção, vocês não estão não... Mas bom, gente, espero que você tenha gostado Desse vídeo, fazendo push aí pra Desafiante 2 Agora eu vou respirar, vou me acalmar né? Deixa muito like Por favor, deixa like nesse vídeo Se inscreva no canal também se você não for inscrito eu acho que está merecendo É nóis, um beijo imenso no coração de cada um E valeu!